Olá pessoal, estou com mais um caso de quelite esfoliativa da paciente Mariana, que tem 24 anos, me procurou faz é, aproximadamente 6 meses, porque ela estava sofrendo de quelite há 10 meses. Hoje eu estou dando uma à clínica, né Mariana, uhum, eu gostaria sim. que você deixasse algumas palavras para poder ajudar outros pacientes e outros profissionais. Tá. Em outubro do, do ano passado a minha boca começou a sair muita ferida, do nada. Eu não sabia o que era, eu fui em diversos médicos, dermatologista, dentista, fiz vários exames e nada, não tinha nada de errado comigo. Só a minha boca acordava muito inchada, cheia de ferida, doía muito, nossa, foi horrível. E daí, graças a Deus, eu pesquisando, achei a doutora no YouTube... Fui ver o Insta dela, falei, não, eu vou passar com ela, porque acho que é minha salvação. <risos> Graças a Deus foi. É, hoje minha boca tá ótima do que tava, não tem nem palavras pra agradecer, eu obrigada Eu te agradeço. E é isso, eu agradeço mesmo do coração, porque eu achei que minha boca nunca mais ia curar. Ainda bem que é, então, deu é, certo. Ainda bem, eu gosto de, de novo, eu vou falar mesmo a frase que os pacientes deixem o depoimento para que vocês compreendam o tratamento é complexo não dá para a gente ficar explicando né pelo Sim. computador Cada caso é um caso individualizado e quando os pacientes obtêm a cura eu dou alta e peço para que eles falem algumas palavras para dar força e segurança para vocês para entenderem que a estomatologia é a especialidade que cuida realmente de quelite exfoliativa e é muito importante que vocês... Fiquem bem, se sintam bem e felizes e deixem outros pacientes também bem. Muito obrigada, Mariana, não, não. pela sua procura. Obrigada pelo seu depoimento. Obrigada, obrigada gente. Também.